Uma, uma coisa que eu até marquei aqui. Marca aí, fala aí. Puta que pariu. Até esqueci. Ah, tá aqui. Uma coisa que eu quero participar nessa vida boa, minha pra caramba, é participar de um reality show uma hora. Ir num Big Brother, ir numa é, Você tem essa vontade? Você tem? Você tem? Ah, eu tem? é eu mesmo. Tenho. Porque eu tenho, assim, porque eu nunca. Mas tinha... e o teu treino? Não, mas aí é. De, de depois das de minhas competições eu vou, entendeu? Assim que pintar, eu vou. Porque se você ficar até o final são três meses. Aí tá... Não, não, mas você não, não, não vai me atrapalhar. Mas eu queria assim, levar eu lá dentro, contar a minha história, passar, porque motiva muita gente. A gente é fraco, assim, não tem uma, uma visibilidade muito grande no Brasil para mostrar a pessoa com deficiência visto que nós somos capazes de tudo. De tudo. entendeu nós, somos, nós fazemos de tudo. Eu morei com pessoas que estão lesadas do medular e na cadeira de rodas. Ele não tira a camisa que ele cai. Cal Brainer de Brasília. Caralho, se o cara tirar a camisa... Ele cai sentado, ele não tem blombar. ele comprou uma televisão, ele levou no 10 segundo andar do cara, ele marrou nele, ele levou, ele comprou um criado mudo, ele levou, é foda, ele comprou edredom, é, o quarto dele ele mudar. o Brasil foi jogar aquela vez, com a Alemanha que perdeu 9 a 0, ele pregou a bandeira do Brasil no teto de bicho. Como que você pregou, desgraçado? No teto, você, é? Você nem da cadeira sai? Eu disse, meu jeito, no final, coloquei a fita isolante com um pau e fui pregando. Cara, o cara é foda pra caramba. É entendeu e ele fez isso que é, quer é levar para as pessoas não olhar para nós como nem, nem coitadinho coitadinho o meu ovo ah, entendeu coitadinho o meu é ovo é isso isso velho caralho, é, eu é eu bica bica é, é, são para é, eu pago montava, minhas contas eu construí em boi, meu, irmão então eu eu, eu eu pago minhas contas eu eu estou construindo o, o, o meu progresso o dentro do meu esforço negando tá a dele são fudido para entendeu véio. então assim acho que a gente vai muito mais do que de uma limitação física o ser humano Caramba. Cara, eu tô agradecido demais de estar de tá recebendo vocês aqui. Hoje. E tô, confesso, porrada na cara bonita, né, mano? Bonita, bola? bonita. Se a gente, é? Eu, é, eu tô que Eu tô 20 dias sem treinar porque eu fiquei doente. Uhum. Peguei uma gripe, aí bravo, melhorei, bravo, peguei caramba. rinite. Mas com gripe é tora do pau, gripe. É. Não tô nem vendo, <risos> então. Rema E aí. eu tô. Ai, e... não vou na esteira, não vou fazer uma. porque tá doendo. Olha, ah, e nós vi com dor. Eu sou um bosta. O doutor Gabriel, que é fisioterapeuta, sabe Nossa. muito bem disso. Oh, nós grita no, no dedo dele, bicho, ele apertando Mas todos os atletas de alta performance que vêm aqui, eles falam: a gente aprende a conviver com a dor. Não, tá com eu, a dor. Sou um eu sou um bosta. Qualquer é um. Qualquer um. Aprende a conviver com fala com assim, a dor. E nós falamos assim: o treino que nós não estamos tá com dor, né? Fala, pô, esse treino não valeu bosta nenhuma, eu não senti nada. Eu boa, quando eu fiz bosta, Aí é quando eu vi as assim, unhas do pé, tá tudo tá fudido. Tudo... <risos> <não>, cheio, de, <risos> cheio, de, cheio de camisinha.